E hoje eu quero falar sobre um tipo de questionamento que surge bastante aqui pra gente, que é sobre a questão do tempo, né? A questão de sempre estar tá falando que não se tem tempo. E isso a gente escuta muito, assim, do... das pessoas que têm contato com a gente, das dúvidas das pessoas que entram em contato pelo YouTube, Facebook, Instagram, mensagens via WhatsApp, enfim, por e-mail, falando sobre a questão de falta de tempo. E, e aí dizem que não tem tempo para fazer viagens, não não tem tempo para ter lazer, não tem tempo para viajar com com quem amam. E, e uma questão importante é uma frase bem simples assim. Para que tu tenha tempo, tu deve fazer menos, menos coisas. E aí entra uma, uma série de outras dúvidas, né? Mas como fazer menos? Um ponto importante é saber delimitar o que é importante e aí sim fazer o que é importante o que vai promover a, a diferença no teu cotidiano com isso tu terá tempo, energia e talvez até uh, dinheiro para investir no que é interessante no que pode promover o, o o teu bem estar, a tua qualidade de vida então lembra disso, aprenda como saber o que é importante relacionando talvez com ou principalmente com o teu projeto de vida, com o teu desejo, com o bem que tu quer fazer para as outras pessoas, para ti. Então, para ter mais tempo, lembre de fazer menos, faça menos para ter mais tempo, mais energia. Encontre meios selecionar e aprofundar, tá bom? O que é importante, aprofundar a tua vida, o teu tempo, a tua energia no que é importante. E se tu quiser continuar comigo nesse, nesse bate-papo, tranquilo, descontraído, continua lá com a gente na Academia Portal Doutor, no endereço portaldoutor.com.br. Barra academia. Lá a gente vai aprofundar mais reflexões sobre propósito de vida, desenvolvimento pessoal, produtividade, como ter muito, muito mais tempo e selecionando momentos da vida, tendo foco para fazer o bem para a gente, para os outros, para a comunidade. Vou ficando por aqui e deixo contigo algumas imagens aqui do litoral. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.